Oi, oi, oi! Prof. Gabi Becali aqui para a gente falar um pouquinho hoje sobre o edital da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e, claro, tem vaga para Psicologia. Vamos falar um pouquinho melhor desse edital, então, gente, das vagas para Psicologia? Olha só, é, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, né, porque concursos militares comumente têm outras etapas das quais é importante a gente falar também, é, mas, por favor, fiquem aqui comigo, me acompanhem até o final. É um concurso muito interessante, com um salário muito bacana. Tirem aí, por favor, esse preconceito que eu sei que muitos psis têm aí dentro das áreas policiais e militares. Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá. Tenho certeza que vocês vão se interessar por esse concurso, que ele é muito, muito, muito legal. Então, vamos lá. As vagas para psicologia na PM Rio Grande do Norte estão previstas num quadro, que é o quadro de apoio à saúde da polícia militar, tá? Vale dizer, gente, antes da gente começar aqui a análise do nosso edital, que eu fico muito feliz de cada vez mais as áreas policiais e as áreas militares estarem valorizando a profissão de psicologia. Cada vez mais a gente vê né, que vagas surgem, né, vagas para psi surgem aí nas áreas policiais e militares, então isso é muito bacana. É importante a gente dizer que não é toda a polícia militar, nem toda a polícia civil dos estados que possuem psi, Dentro dos seus quadros funcionais, né? às vezes até rola ali um desvio de função, mas a vaga de psicologia ali prevista não são todos os estados que tem, né? tanto na polícia militar quanto na polícia civil. É, nas áreas militares a gente já tem isso mais consolidado, né? na área militar, ali aeronáutica, marinha e exército, a gente já tem isso um pouco mais consolidado, mas nas polícias militares, nas polícias civis, assim como no, em concursos para bombeiros, não são todos os estados que têm previstos. Mas ainda assim a gente vê que isso cresce cada vez mais, a demanda aumenta cada vez mais, então é muito legal, vamos entender, vamos conhecer um pouquinho melhor aqui, uh, se pautando aí pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte, mas vou ir citando um pouquinho uh, para vocês também alguns outros concursos dentro dessas áreas que podem ser interessantes, né, inclusive essas outras etapas aí previstas são concursos que têm peculiaridades, né, a gente vai ver isso aqui analisando o edital da Polícia Militar do Grande Norte. Vale dizer, eu sou uma psicóloga policial, eu trabalho uh, como psicóloga na Polícia Civil do Espírito Santo. Então já passei aí por todas essas etapas e posso compartilhar um pouquinho para vocês a minha experiência também. Mas vamos lá então? Vamos pro que interessa? Bora lá! Peço desculpas pelo meu vídeo hoje um pouco mais caseiro aqui, mas eu não podia uh, deixar de falar para vocês, né, falar um pouquinho desse edital, conversar um pouquinho... Uh, sobre esse edital aqui com vocês. Bora lá, gente, vamos lá. Vou pegar aqui minha canetinha. A banca é a Consulplan, é uma banca já bastante consolidada no campo da psicologia, tem bastante questões anteriores, dá para a gente ter uma base legal aí em relação à banca, né? As vagas previstas para a área de psi, como eu já falei, são dentro do quadro de oficiais de apoio à saúde. Tem duas vagas para avaliação psicológica e uma vaga para psicologia hospitalar. Então, cuidado aqui, tá? A gente tem conteúdos programáticos diferentes, são vagas aqui para áreas diferentes e vocês vão ter que optar. Duas, então, para avaliação psicológica e uma para psicologia hospitalar. Mais na frente, a gente vai falar dos conteúdos programáticos específicos para cada uma dessas vagas aí previstas, ok? Mas, então, três vagas para PSI aí previstas no concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Remuneração, gente, olha que maravilha essa remuneração. Remuneração inicial, a né, que está prevista lá no edital, R$ 9.392,35, então um salário muito legal, isso é muito bacana, gente, porque, e aqui tanto para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, quanto para outros concursos dentro dessa área policial e da área militar, além das vagas, né, que a gente vê sim uma valorização cada vez maior do profissional PSI, né, cada vez mais vagas vindo aí nesses campos A gente vê também salários muito bacanas Isso é muito, muito, muito legal Então fiquem atentos e atentas a isso As inscrições vão do dia 18 de janeiro De 2022 até 17 de fevereiro O valor da inscrição, R$ 188 reais. Tem questões previstas lá para isenção né da, da taxa de inscrição Então, por favor, confiram lá no edital Vale dizer, inclusive, né galera, olha só o edital é o seu primeiro material de estudo, é para ler o edital todo, com muita calma e com muita cautela. Essa aqui é uma análise do edital, dos principais pontos, mas você que está interessado, interessada nesse concurso, tem que ler o edital todo, cada ponto que tá lá, por favor, o edital é seu primeiro material de estudo, né? Bora lá! Prova dia 3 de abril, né? num domingo aí, vai de 1 a 6 horas, prova objetiva somente, tá galera? Não tem prova discursiva. E o resultado final sai lá no dia 29 do 7. Por que, que eu especifiquei aqui, inclusive, quando sai o resultado final do concurso, desse concurso, né? Ah, vale dizer, gente, não é concurso temporário, tá? É concurso para vaga efetiva, porque às vezes dentro desses campos militares a gente tem vagas temporárias também, né? Aquele temporário de 8, 9 anos. Não é isso, aqui é vaga efetiva mesmo, tá? Concursado efetivo ali, tá bem? Vou explicar melhor para vocês ao longo aqui do nosso vídeo por que que eu especifiquei o resultado final saindo aí no dia 29 do sete. Sai o resultado final e depois vem o chamado curso de formação, né? Passa-se por um curso de formação também. Por quê? Porque tem outras etapas aqui previstas e que principalmente as pessoas que não estão muito familiarizadas com esses concursos militares, policiais, né? Tem um certo receio, tem um certo medo, muitas vezes deixam de fazer o concurso por isso, né? Por isso ou então pela análise curricular... Vamos conversar melhor sobre isso, vocês vão ver que não vale muito a pena ter esses medos, não. Claro que tem coisas óbvias e muito bem colocadas, tem requisitos ali que você tem que preencher, que obviamente você vai ter que considerar, né? Mas outras coisas são medos um tanto quanto irracionais, a gente vai falar um pouquinho disso. Bora lá! Requisito para investidura. Aqui está uma parte uh, que eu já comecei comentando aqui com vocês, e que a gente tem que considerar, né, concursos das áreas policiais e militares muitas vezes vão ter requisitos muito bem colocados ali e que a gente tem que considerar, obviamente, ok? Então, ter no mínimo 165 de altura para o sexo masculino e 160 para o sexo feminino. Professora, tem requisito de altura? Tem, galera. Ai, professora, mesmo assim eu posso fazer o concurso? Gente, eu prefiro não me arriscar a responder essa pergunta. Tem questões depois? Muita gente que entra na justiça para rever essas coisas? Tem. Mas, cuidado, né? Não se paute como se necessariamente você fosse entrar depois na justiça e fosse conseguir isso. A gente tem sim que considerar esses requisitos que estão colocados estão lá no nosso edital, tá? Ter nascido a partir de 1º de janeiro de 1986, e aí tem uma exceção, né? Que são os candidatos pertencentes já aos quadros das corporações militares do Rio Grande do Norte, ou seja, aqui tem um limite de idade também, né? Que é um. Pelo cálculo aqui em 86 é um limite de idade de 36 anos. Limite de idade em concursos policiais e militares também costuma rolar, galera, tá? Isso rola. É importante saber. Outra coisa que também é o um requisito para investidura, pós-graduação ou residência na especialidade correspondente para o quadro de oficiais de apoio à saúde. Isso aqui é algo. Uh, que é importante a gente discutir. Muita gente vai deixar de fazer o concurso por isso, porque não tem, pós, ou não, tem, não tem pós ou não tem residência. Vale dizer, de acordo com o que consta ali no edital, de uma forma geral, é pós ou residência em psicologia, tá? Na área de psicologia de uma forma geral, ok? E muita gente vai deixar de fazer por isso. E aí, gente, eu tomaria cuidado, eu não deixaria de fazer um concurso desse por isso. Como eu mostrei pra vocês... Né, o resultado final, ele vai sair lá no dia 29 do 7, né? Então, tem se aí um tempo possível, por exemplo, para você fazer uma pós-graduação. Né? Então, veja isso, estude direitinho, lê como está previsto lá o edital, o calendário direitinho, né? qual é a previsão de entrega ali dos títulos também, isso é importante de ver, para ver se você realmente tem um tempo hábil para fazer aí uma pós-graduação, mas existem inúmeras pós-graduações, né? hoje em dia, inclusive, em formatos online, aí, com uma carga horária condensada, que é sim possível fazer. Então cuidado aqui nessa análise, né? Não deixe de fazer o concurso especificamente por isso. Veja a viabilidade de você fazer, mesmo que você não tiver, que você faça uma pós-graduação dentro aí uh, do tempo previsto lá no edital, principalmente do, da de quando está prevista lá a entrega das titulações, né? Da pós-graduação ou da residência, aí. Tudo bem? Bom. E ser habilitado para condução de veículo automotor, no mínimo, na categoria B. Esse também é um requisito para investidura. Você vai dizer, ai, professor, um monte de requisito, já desanimei aqui. Galera, cuidado, claro, tem requisitos aqui que são óbvios e claros, né, e não, não dá para a gente deixar de considerar. Mas esse, por exemplo, da pós-graduação, cuidado com ele, não deixa de fazer por isso. Vê a viabilidade, corre atrás disso, é importante, tá? E tem um ponto negativo nisso, claro, né, em relação aos requisitos, mas tem um ponto positivo também. Isso aqui já vai eliminar muitos dos, teus, dos seus concorrentes, de bons concorrentes, inclusive. Por exemplo, a questão da idade aqui, né? Então, isso também é bacana, né? É um ponto positivo. Se você preenche aqui a maioria desses requisitos ou preenche todos eles, olha que massa. Você já tá na frente de muita gente, né? Bora lá então, vamos falar um pouquinho mais. Vamos falar sobre as etapas do concurso, né? Concursos militares, policiais muitas vezes vão ter muitas etapas. É importante que a gente fale de cada uma delas. Primeira etapa, prova objetiva, ela elimina e classifica também, né? Prova objetiva, então, de marcar X, depois a gente fala melhor o que que vai cair nessa prova objetiva. Segunda fase, exame de avaliação de condicionamento físico, ele é eliminatório professora tem, então, né, enfim, em alguns concursos vai chamar TAF, né, que é o teste físico, outros vai ter alguma variação aí nessa nomenclatura, mas enfim, tem avaliação de condicionamento físico, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele também. Muita gente, principalmente na, na nossa área de psicologia, também já desiste aí, fala, ai ah, não, tem avaliação de condicionamento físico, nem vou fazer. Galera, muito cuidado, não, não deixe de fazer um concurso por isso, né, eu passei aí o meu concurso da Polícia Civil, tinha também teste físico e esse tá bem parecido, inclusive com o meu da, da Polícia Civil. Se eu não me engano, tá quase idêntico é, e tá bem tranquilo. Gente, tem concursos militares que o, o esse a avaliação de condicionamento físico é muito mais puxada. Tá tranquilo, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso também. Tem tempo para você treinar. Eu coloquei aqui. Uh, na frente, a data, né? Tá, lá no cronograma tá previsto certinho já o período em que vai ser feita a avaliação de condicionamento físico, então tem tempo até lá para treinar, vai se preparando, dá para fazer tranquilamente, tá? Claro, tem que treinar, né? Não dá para você ir sem minimamente estar preparado, treinado, mas não é algo de outro mundo, tá? Não deixe de fazer seu concurso por isso, por favor, não deixe de perder essa mega oportunidade por isso. Prova de título também vai ter, a prova de título ela não elimina, mas ela classifica. Outra questão né, que muita gente deixa de fazer também é por conta de prova de título, um outro grande erro, um outro grande mito no campo dos concursos públicos é você deixar de fazer uma prova por conta de prova de títulos. A gente vai ver aqui que a prova de títulos, vai, ela conta no máximo ali 10 pontos, né? mas vocês vão ver que o peso dela depois ele vai ser diferente. Né, na, na soma da nota final, esse peso da prova de título é diferente da, do, que, do, da, do peso da prova objetiva. Então, não vai deixar de fazer por conta de prova de título, né? Por favor. E, mais uma vez, a gente tem, sim, é, um tempo aí né, para fazer uma pós-graduação, uma ou até duas, né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso também, mas, mais uma vez, não deixe de fazer seu concurso por isso também, por favor. Depois, a gente tem a investigação social que é algo comum também, né? costuma acontecer dentro dos concursos policiais e militares. Professora, o que é isso, investigação social? Bom, comumente o que acontece, pelo que prevê aqui o edital da PM Rio Grande do Norte, há lá um preenchimento de uma ficha, você coloca tudo sobre sua vida nessa ficha, pelo menos a minha ficha lá da Polícia Civil era assim, né? Perguntava onde você já morou, onde você já estudou, família, enfim, perguntava várias coisas. E depois, a, a galera aqui da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, uma comissão vai verificar aquelas informações ali. Então, no meu caso, por exemplo, lá na Polícia Civil, é, policiais foram até os locais onde eu morei perguntar sobre mim, né? Confirmar aquelas informações que eu tinha colocado na ficha. É, foram em locais onde eu tinha trabalhado antes também para perguntar sobre mim. Uma investigação social é mais ou menos isso aí, só para vocês terem uma ideia, tá? Depois, a inspeção de saúde. Ah, na investigação social também tem que entregar várias declarações, né? Mas é tranquilo aqui, tá, galera? Depois, inspeção de saúde, né, inspeção de saúde comumente ali, a gente realiza vários exames de saúde, vai um monte de médico, faz um monte de exame e depois apresenta isso lá, né, para aquela comissão da Polícia Militar do Rio Grande do Norte que vai estar tá avaliando. Depois, exame de avaliação psicológica, que é eliminatório. Isso é uma questão dentro, ainda é uma questão dentro dos concursos policiais e... e e militares, né, mas aqui o edital de vocês, inclusive, cita lá uma legislação específica que fala sobre o exame de avaliação psicológica com caráter eliminatório. No meu concurso, gente, isso deu, no meu concurso da Polícia Civil, isso deu muito pano manga, foi uma confusão danada, né, primeiro a, a avaliação psicológica foi eliminatória, mas muita gente entrou na justiça, entrou com recurso, e depois de eliminatório ela acabou sendo classificatória, e no fim do concurso, depois de muita confusão, ela acabou sendo só complementar. Tem ainda muita, muita questão, muita confusão aí, mas eu imagino que isso não vai acontecer no concurso de vocês, porque a legislação está lá citada e a avaliação psicológica está aparecendo como eliminatório de fato. Aqui, gente, é a realização da avaliação mesmo, né? fazer lá os testes psicológicos, comumente isso costuma aparecer, acontecer uh, num grupo, né? numa sala de aula ali, e são realizados então alguns testes. Olha lá o edital de vocês, tem os parâmetros certinhos lá, né? Onde você tem que ficar na média para cada fator, né? Então, por exemplo, lá, fator agressividade, tem que ser tal, enfim. Tem lá os fatores direitinho, inteligência, atenção, tem tudo lá os fatores direitinho e mais ou menos onde você tem que ficar ali dentro, ok? Mas aqui, então, avaliação psicológica que tem caráter eliminatório, uma coisa muito comum, né? E que tem um debate muito grande aí dentro dos concursos policiais e militares, ok? E por último, a entrevista de heteroidentificação. Sétima etapa, então, e depois, né, você passando por tudo isso, tem também lá o curso de formação, que não aparece aqui como uma etapa, né? Mas é muito comum também uh, existirem aí os cursos de formação dentro dos concursos policiais e militares, tá? Bora lá, então? Inclusive, vale de. Dizer curso, por exemplo, da Polícia Civil do Espírito Santo, a, o curso de formação foi também uma etapa do concurso, né? Então, eu tinha que passar. É diferente aqui para vocês, o curso de formação não aparece como uma etapa. E isso é bom, muito bom. Bom, bora lá, então. Vamos falar sobre o que vai cair um pouquinho na nossa prova objetiva? Então, língua portuguesa, 10 questões. O peso aí, né? 1,25. Raciocínio lógico, 10 questões também, mesmo peso. Noções de saúde pública, também 10 questões. Mesmo peso e conhecimentos específicos, 50 questões, também aí com o mesmo peso, tá? Uh, no Psicologia Nova, a gente vai ter curso, né, para esse concurso, para as duas áreas, tanto avaliação psicológica quanto psicologia hospitalar. Eu vou ficar responsável pela parte de conhecimentos específicos, professor Alisson vai dar a parte aí de noções de saúde pública, tá? Bora lá então! Vamos falar um pouquinho sobre algo que dá muito medo e muita gente. É o exame de avaliação de condicionamento físico, botei as datas aí pra vocês, ó. Vai acontecer nos dias 11 a 12 do 6, então tem tempo até lá. Se, mesmo que você seja aí bastante sedentário, dá tempo de treinar até lá. Vocês vão ver que é, que é bem tranquilo, tá, gente? Olha só, masculino, flexão, são 12 repetições, né? Pra você tá apto, pra você conseguir passar. O tempo é livre, então não tem tempo, você faz 12 repetições ali seção abdominal remador, né? O abdominal são 26, repeti são 26 repetições para você ficar apto e tempo livre também. Galera, tá tranquilo, hein? Tá tranquilo. O meu não era tempo livre, não. O abdominal era um pouquinho. É, é, eram 20 repetições para o sexo feminino igual, mas não era tempo livre, não. Ó, tá tranquilo para vocês, hein? E a corrida, né? Que para homem e para sexo masculino são 2 mil metros em 12 minutos. Gente. Bem tranquilo, de verdade, eu acredito. E tem essa, essa corrida aqui, não é aquela corrida de rapidona, não. Uma corrida bem tranquila, né? De acordo com o tempo aí. E a distância tá, tá bem de boa. Sexo feminino. Também tem flexão. São oito repetições, com tempo livre. E lembrando que pro sexo feminino, até destaquei aqui embaixo para vocês, é com o joelho, tá? Não dá pra ver aqui porque tá tapando, mas é com o joelho. Então, sexo feminino você pode apoiar de joelho. Só oito repetições, gente, com tempo livre, ó, tá, tá bem tranquilo, de verdade. Comece a treinar aí que vocês vão perceber que isso aqui é bem de boa. O remador, o abdominal remador, pro sexo feminino são 20 repetições com tempo livre. Isso aqui também, ó, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tá? O meu, o meu também foram 20 repetições, mas a gente tinha tempo aí para fazer. Mas bem tranquilo, 20 repetições de remador, trampelaço. e corrida de 12 minutos, 1.600 metros, também bem de boa. Quando vocês começarem a treinar, vocês vão perceber que é uma corrida bem, bem, bem tranquila também, tá? De... Gente, de verdade, existem concursos policiais militares que o teste físico, ele é mais puxado. Esse teste físico aqui da Polícia Militar do Grande do Norte, tá tranquilo, dá tempo de vocês treinarem até lá. Tá bem tranquilo. Treinem, depois vocês me contem. Começa a treinar, depois vocês me contem se realmente não tá... Não é de boa aqui esse teste físico, depois vocês me contam, tá? Bora lá! A variação de títulos, máximos de 10 pontos, mas lembrando que na nota final, a prova objetiva vai ser multiplicada por 0,9 e a prova de título vai ser multiplicada por 0,1, tá? Lá na nota final, lembre-se disso, tá lá no edital, dêem uma olhada melhor lá. E aqui dentro da prova de título, né, gente? Doutorado, mestrado residência, né, e pós-graduação, lembrando que vocês podem até ter duas até duas pós-graduações pontuam, um né? Mais do que isso não. Então corre atrás, vê aí se dá tempo de vocês realizarem essas duas pós-graduações para garantirem esses dois pontinhos aqui, tá bem? Bora lá, investigação social, que eu já comentei um pouquinho para vocês, né? Verifica então se o candidato apresenta idoneidade moral e conduta compatíveis com as responsabilidades do cargo, bem como averigua a vida pregressa e atual do candidato. Realiza-se a partir das informações constantes na ficha de informação confidencial, na FIC. É aquela fichinha que eu falei para vocês, né, que eu preenchi lá no concurso da Polícia Civil, por exemplo. Que vocês vão preencher provavelmente uma ficha parecida aí. Além disso, tem também uma documentação ali que tem que, ter, que, tem que ser entregue, né, uma documentação, por exemplo, de nada consta, de tribunais regionais e federais... Comumente, isso aqui também é entregue na investigação social. A inspeção de saúde, já comentei um pouquinho para vocês também, né? Os exames médicos ocorrem à expensa do candidato, então é a gente que, que paga os exames médicos que serão apresentados lá depois para a comissão da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. E a avaliação psicológica, que eu já comentei um pouquinho para vocês também, né? Os critérios a serem utilizados nesta etapa se baseiam nos parâmetros estabelecidos na Lei Complementar Estadual 613 de 3 de janeiro de 2018 e de mais características compatíveis com a função e porte de arma, ok? Então, avaliação psicológica com caráter eliminatório também, tá? Então, ou passa ou não passa, né? Ou tá apto ou tá inapto ali. Lotação, galera, é um concurso estadual, então você pode ser lotado em qualquer lugar do estado do Rio Grande do Norte, Embora a lotação seja em qualquer lugar do estado do Rio Grande do Norte, as fases do concurso, todas essas fases que eu falei para vocês, vão acontecer em Natal, tá? Então as fases do concurso acontecem em Natal, todas as fases, mas a lotação, depois, quando você for lotado, qualquer lugar do estado do Rio Grande do Norte, né? Isso aqui é bem complicado também para os concursos militares, né? E, e policiais de uma forma geral, porque envolvem muitas etapas, muita gente de fora faz, e aí você acaba tendo que vir para todas essas etapas aqui que eu comentei para vocês. Mas isso tá no jogo, galera. Inclusive, aproveitem porque tem muita gente que desiste só por aí, né? O prazo de validade do presente concurso público, 90 dias, a contar da data da publicação da homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, realmente, aí isso é algo que também acontece nos concursos policiais e militares. O prazo de validade ele é diferente do que a gente comumente vê por aí em outros concursos, né? Em que esse prazo é de dois anos por mais dois, ou de um ano por mais um, não. Nesse concurso, exatamente por envolverem muitas etapas, né? E terem comumente cursos de formação também, essa validade, ela costuma ser um pouco menor mesmo, tá? Outra coisa que vale a pena comentar pra vocês, professora, quem eles vão chamar para essas outras etapas, né? Por exemplo, aí a a etapa lá do, do teste físico da avaliação psicológica normalmente eles chamam um pouco mais tá lá colocado no edital né não lembro exatamente o número mas eles chamam um pouco mais do que o número de vagas obviamente para eles terem uma margem aí tá mas depois o curso de formação entra somente quem tá previsto lá dentro das vagas ah professora mas então se eu se eu for chamada né para teste físico avaliação psicológica e eu não tiver dentro daquelas vagas dentro daquelas três vagas eu nem vou não faça isso, não deem essa bobeira, porque pode ser que as vagas sejam aumentadas ao longo do certame, foi algo que aconteceu, por exemplo, no meu concurso. Ao longo do certame, a quantidade de vagas foi aumentada e aí eles chamaram as pessoas que tinham realizado as outras etapas também. Então, se te chamar, vai lá e faz, vale a pena, ok? E coloquei aqui também uma observação que é importante vocês darem uma olhadinha lá. Uh, no, no anexo 6, tá, que fala sobre condições impeditivas para assumir o cargo público, fala lá sobre algumas condições de saúde, enfim, colocadas que impedem aí assumir esse cargo dentro da Polícia Militar do Grande do Norte. Tem que conferir isso lá também, tem que saber, já disse para vocês, o edital é o primeiro material de estudo de vocês, estude e estude com muito cuidado o edital, tá, principalmente quando são editais desse tipo, que envolvem, né? Editais policiais e militares, que envolvem questões muito específicas que é importante que vocês saibam, tudo bem? Sobre os conteúdos programáticos da parte de psicologia, coloquei para vocês no slide, uh, dentro do cargo para avaliação psicológica e que é diferente, né? Separado aí, uh, são outros conteúdos então para o cargo de psicologia hospitalar. Qual que eu escolho, então, né, professora? Bom, aí depende da sua área que você tiver mais afinidade ou dos conteúdos que você domina mais. Então, depois pega o edital, leia com calma aí, para ver qual é a opção mais adequada e mais assertiva no, em cada caso, né, no seu caso. Alguns pontos aparecem aqui em comum, né, dentro da avaliação psicológica da psicologia hospitalar, mas são poucos os pontos em comum, boa parte aqui realmente tem diferenças, tá? Então, vale a pena aí conferir, olhar direitinho o que é mais adequado para vocês, tá bem? Aqui então, os conteúdos para o cargo de psicologia hospitalar, vejam então que tem bastante coisa diferente aqui, que realmente tem conteúdos bem específicos da área hospitalar e da área de saúde, ok? Então veja ali depois qual é mais adequado para vocês. Dentro do site da Psicologia Nova, a gente vai ter curso separado aqui para essas duas áreas, tudo bem? Bom, gente, era isso então. Falei um pouquinho aqui sobre o edital da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Leiam o edital, se tiverem mais alguma dúvida e eu puder ajudar, me coloco aí à disposição, tanto eu quanto o Psicologia Nova, a gente se coloca à disposição para responder possíveis dúvidas que a gente possa ajudar. Eu sei que concursos militares e policiais acabam surgindo muitas, muitas dúvidas, principalmente por ter essas outras etapas, né? ter essas, essas peculiaridades, questões mais específicas mas a gente está aí para ajudar vocês, aproveitem, não tenham medo nem preconceito com concursos policiais é, e militares, não deixe de fazer o seu concurso, às vezes por falta de informação, por você não entender que aquilo ali é super possível para você, né? então não deixe de fazer um concurso por conta, ah, tem prova de título, não tenho nenhuma pós, já nem vou fazer, não, não faz isso galera, estuda e faz o concurso por favor. Não deixe de fazer também porque tem teste físico, sem nem entender o que está te pedindo ali no teste físico. O teste físico também não é um grande bicho de sete cabeças. Não deixe de perder uma oportunidade dessa por conta de, às vezes, falta de informação, né? Por conta ali uh, de você uh, não entender direito o que está pedindo mesmo seu edital, ok? Concurso muito bacana, aproveitem estudem vai ter vai ter curso no Psicologia Nova. Beijo beijo até a próxima.